E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho, e dessa vez galera, um vlog importante pro canal e pra boa parte do público que gosta de Clash of Clans. Vocês viram pelo título do vídeo aí, eu vou fazer um vlogzinho para explicar o porquê que os vídeos de Clash of Clans estão tão poucos no canal hoje em dia, tá? Então vamos lá, hoje eu coloquei um vídeo, hoje domingo eu coloquei um vídeo sobre como funcionam os níveis no, no Clash Royale. E é, eu, você, você pode reparar que desde o Sneak Peek eu só ando colocando vídeos de Clash Royale Tem vários motivos pelos quais eu não estou colocando vídeos de Clash of Clans E não é porque eu parei de colocar vídeos de Clash of Clans Na verdade eu não parei A questão é é, o Clash of Clans, eu ainda coloco... Se você reparar o meu canal antes do Clash Royale, você vai poder reparar que eu colocava dois a três vídeos por semana de Clash of Clans. Hoje em dia, eu ainda coloco dois vídeos por semana de Clash of Clans. Entretanto, a... Eu tô colocando um vídeo por dia, é, normalmente, só agora que eu não tô colocando porque eu tô em época de prova, mas eu tava colocando um vídeo por dia. Então se você é, colocar numa semana de sete dias, eu vou ter aí cinco dias de Clash Royale, porque eu tô colocando um vídeo por dia, e dois de Clash of Clans. Então dá a impressão que eu não estou fazendo Clash of Clans, mas se você reparar, eu tô sempre colocando dois vídeos de Clash of Clans por semana, assim como sempre foi. Ah... Ah, só existe essa confusão, porque existem outros tantos vídeos de Clash Royale no canal, entendeu? Então o vídeo de Clash of Clans não, não pararam, e nem vão parar, o Clash of Clans me trouxe onde eu tô hoje, eu nunca vou parar de jogar e nunca vou parar de trazer conteúdo, só que vocês já devem entender e se você não entende eu vou explicar pra você o Clash of Clans hoje, depois de 3 anos de canal, só falando de Clash of Clans, você tem que entender que boa parte do que é, eu queria dizer sobre Clash of Clans, eu queria ensinar sobre Clash of Clans, já foi dito, já foi ensinado. Então, é, é difícil você gerar conteúdo de Clash of Clans, então eu tô trazendo mais conteúdos de entretenimento, com ataques bizarros, agora eu vou trazer um vídeo de uma estratégia de ataque com Valkyrias e gigantes, mas enfim, eu queria falar para vocês que os vídeos de Clash of Clans não pararam, só que os de Clash Royale, são mais frequentes, ok? E por que, que os, Clash Royale, os de Clash Royale são mais frequentes? Vários motivos também, por que? Eu tô jogando atualmente mais Clash Royale, até porque é uma novidade, até porque grande parte do público é, novo no canal tá jogando Clash Royale também, é um jogo da mesma empresa, é um jogo baseado em Clash of Clans, boas partes das tropas nós temos em, nos, em ambos os games, e então a gente sabe que é praticamente... É, é praticamente assim o mesmo público dos dois jogos. Lógico, óbvio. Vão ter públicos separados para cada jogo e principalmente vai ter um público muito mais fiel e muito mais adepto de Clash of Clans, que é um jogo muito mais antigo e é um jogo que a galera é um jogo muito mais hardcore, digamos assim, do que o Clash Royale, que é um jogo muito mais casual. Só que vocês têm que entender que o canal hoje em dia é, ele está dividido entre Clash Royale e Clash of Clans, e como Clash Royale é uma novidade, tem muita coisa nova está tendo muita atualização, está tendo muita coisa assim, está tendo muito giro de informação, eu acabo tendo que trazer mais conteúdo, e acaba sendo fácil para mim trazer mais conteúdo de Clash Royale eu não vou mentir para vocês eu trago muito Clash Royale, porque é um conteúdo fácil de gravar, e eu faço faculdade de medicina, então o que, que eu faço? nos fins de semana eu gravo vários vídeos e vou soltando durante a semana, inclusive boa parte de vocês repararam que o vídeo que eu soltei hoje, foi um vídeo que eu gravei Antes da atualização ser lançada Por quê? Porque eu preciso ter um, um Respaldo de vídeos, né, pra eu co ir Colocando durante a semana, então boa parte Dos vídeos que vocês estão assistindo Esse não, esse eu vou colocar ainda hoje Mas boa parte dos vídeos que vocês estão assistindo São vídeos que eu já gravei no fim de semana Anterior, né, só que eu fui Surpreendido, eu não sabia também, mas eu fui surpreendido Com a atualização, e aí eu tive que Esperar pra colocar esse vídeo, porque senão ia ter Um milhão de vídeos de Clash Royale no canal e também Iria ficar chato, né, então eu esperei pra Colocar esse vídeo. Esse vídeo eu gravei antes da atualização, esperei passar a atualização e tive semana de prova. Estou em semana de prova, não deveria estar fazendo esse vídeo aqui, mas eu precisava dar uma explicação, um respaldo para aquela galera que está reclamando que não tem vídeo de Clash of Clans. Galera, tá tendo vídeo de Clash of Clans, eu vou tentar trazer aí pelo menos 3, 4 vídeos de Clash of Clans por semana, mas o conteúdo é mais escasso, é mais difícil, então eu vou fazer aquele esquema com vocês me enviem os replays legais, os layouts legais o que vocês acham que é interessante para ser mostrado em vídeo me enviem no e-mail clashofffailbr.com vai estar tá aqui na descrição grava no seu celular, grava aí de qualquer jeito que você achar mas tem que ter uma qualidade legal e me envia lá porque assim vocês me ajudam a ter mais conteúdo de Clash of Fans. porque se depender apenas de mim eu mal tenho tempo para jogar Clash hoje em dia é, eu, eu hoje em dia eu jogo bastante Clash Royale porque é um jogo muito casual, posso jogar em qualquer momento e também acabo jogando Clash of Clans Mas eu jogo tipo uma, meia hora Uma hora por dia no máximo Então é, é bem pouco pra gente acabar gerando bastante conteúdo, conteúdo diário, conteúdo para vocês todos os dias, então eu queria pedir perdão galera, sinceramente me desculpa se você tá achando ruim, tá tendo muito vídeo de Clash Royale, mas eu queria avisar vocês que o Clash of Clans não acabou, eu tô planejando coisas muito legais para o Clash, conteúdos informativos para o Clash, mas isso leva tempo, isso leva é, cuidado, eu não gosto de fazer conteúdo de... Sabe, conteúdo fraco, conteúdo muito ruim pra vocês. Então, tudo isso leva bastante tempo e eu preciso organizar tudo isso. E eu não tô tendo tempo ultimamente, tô semana de prova, tá bem complicado. Eu, é, terminando essa semana de prova, vou entrar no terceiro ciclo da faculdade, que acaba ficando um pouco mais suave de aulas, e aí eu consigo gerar um pouquinho mais de conteúdo pra vocês. Mas é isso, eu queria mais explicar a razão pela qual não tá tendo vídeo aqui. Não tá tendo, entre aspas, né? Vídeo de Clash of Clans no canal. É, e eu queria pedir desculpa pra galera que gosta mais de Clash of Clans e não quer assistir Clash Royale, eu queria pedir desculpa para vocês e pedir por favor, para vocês, é, simplesmente quando vocês verem vídeo de Clash Royale, simplesmente ignorem, vocês não querem assistir, ou dá uma chance para o jogo, joga um pouquinho, descobre como ele é divertido, às vezes você vai se interessar, eu sei que é difícil você largar uma coisa que você ama, e entre aspas, largar não, mas você meio que querer substituir, na mente da gente existe essa confusão, será que eu tô substituindo o meu jogo... Que eu gosto tanto por outro, mas não é assim que funciona, tá galera? Então eu queria pedir pra vocês aí perdão. Pedir pra vocês darem uma chance pro Clash Royale. E se você não gosta de Clash Royale, já testou, não curtiu. Só, simplesmente ignore, esqueça os, os vídeos de Clash Royale. e sim, é, Assista e curta e, e desfrute dos vídeos de Clash of Clans que não pararam e nem vão parar aqui no canal, beleza? Muito obrigado, me desculpa mais uma vez. Espero que vocês tenham entendido. Falou, um grande abraço do Gordinho, galera.